O mais importante na vida não é o que você faz, mas quem você é. E você é o que Jesus diz que você é. Ele te ama tanto que agora tudo mudou e você não está mais sozinho. Quando Jesus estava ainda com seus discípulos, ele deixou uma promessa. Eu vou para o Pai, mas eu vou enviar para vocês o Conselheiro, o Espírito Santo e vocês nunca mais estarão sozinhos. E só quem é filho de Deus pode recebê-lo. Jesus está vivo, assim como eu e você. Eu vou tentar te ajudar a entender como é que seria esse relacionamento com Jesus nos nossos dias de hoje através das redes sociais. Vamos ver aí no Facebook, Instagram, WhatsApp, como é que Jesus falaria com a gente. Fala com a gente pelas postagens, pelos comentários, por vídeos, por fotos, por boomerang, Ou quando ele quer que a gente preste muita atenção numa coisa, ele dá aquele super zoom do Instagram, ou ele manda mensagem direto pra você, muitas mensagens direto, e o que a gente não pode deixar de fazer é responder o que Jesus tem falado com a gente A coisa boa dessa história é que ele nunca vai te marcar em postagens de promoção ou postagem fake ou fazer aquelas correntes, mande isso que Jesus vai bater na porta da sua casa. E como é que você tem respondido a esse relacionamento? Será que você tem deixado Jesus no vácuo? Você que visualiza a mensagem do WhatsApp e não responde mas não é só isso, ele deixou algo perfeito pra gente. É uma espécie de manual com todas as instruções que a gente precisa pra viver bem. Tá ligado que quase ninguém lê manual, né? Ninguém lê manual, cara. Parece meio difícil de entender e você tá tão ansioso pra começar a usar a coisa que você comprou que você não quer ler o manual. Só que você quebra a cabeça, bate a cabeça pra tentar fazer a coisa e não consegue. Aí o que, que você faz? Volta no manual, lê como que faz e aí você percebe que poderia ter gastado muito menos tempo para fazer o que tinha que ser feito. E esse manual que a gente está falando, não é um manual qualquer, é um manual que a gente chama de Bíblia. Contém toda a história de Deus com a humanidade, uma história de romance linda, né? E como é que essa história afeta com cada um de nós? A Bíblia não é um manual qualquer, sabe? Ela não é uma coisa que você lê uma vez e pronto. Cara, ela se adapta a todas as realidades que você vive todos os dias, ela se renova a cada manhã. Além da Bíblia, a essência do Evangelho é relacionamento. Lembra que eu falei que o Pai, o Filho e o Espírito Santo se amavam se relacionar entre si e queriam compartilhar isso? Então, você não pode andar sozinho, você não foi criado para isso, você precisa viver em comunidade, ajudar os outros, andar com outras pessoas que também sejam filhos de Deus e que te ajudem na caminhada. Esse grupo de irmãos é o que nós chamamos de igreja. Por isso, não ande sozinho. Procure uma igreja ou um grupo de pessoas aí na sua cidade ou na sua região que sigam fielmente a Bíblia. Isso é importante, que sigam fielmente a Bíblia. Essas pessoas fazem parte do plano de Deus para a sua vida e, com certeza, você também faz parte do plano de Deus para a vida de muitas pessoas. Mas não pense que tudo vai ser fácil. Você acaba de entrar por um grupo seleto. Você acaba de entrar por uma grande guerra. E nós vamos te ajudar a estar preparado para ela no próximo vídeo. E aí, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente está quase acabando. O próximo vídeo vai ser muito legal. Você que é do Escola da Vida e que continua aqui. Nossa, gente, corações para vocês. Muito bem, fica com a gente aí Não esquece de ir lá no nosso site Deixar o seu comentário, o seu e-mail Pra gente sortear camisetas, bíblias E muitos brindes para vocês E deixa o seu depoimento aí da sua cidade Os seus comentários, de como foi o seu encontro com Jesus Talvez a sua história abençoe muitas outras pessoas É isso aí, fica com a gente Tudo muda quando você muda Tudo muda